Queridos, muito obrigado aos pastores por nos receber, tá, a família Subirá, minha amiga Kelly, tá, que é casado com o Luciano, que passou a ser meu amigo, <risos> né, Lissa, né? muito obrigado pela companhia de vocês, todos os demais pastores, Naya, que bom te ver. Queridos, eu quero é, conversar com vocês sobre um tema que eu gosto muito de ministrar e é impossível vir a Brasília numa conferência e esse tema não pulsar dentro de mim, né? Nós estamos vivendo, como disse o nosso atual presidente, uma crise de ética, além de outras crises que a nação vive, crise financeira, crise política, crise moral, mas uma crise de ética muito forte. Exatamente porque faltam às pessoas algumas características, entender algumas características Sabe, pertinente às funções pelas quais as pessoas são colocadas, né? A ética ela norteia por isso, você saber, né? Exatamente o que você pode, o que você não pode, na função que você está estabelecido, no relacionamento que você tem com pessoas. E não tenha dúvida que, sem dúvida nenhuma, o momento em que nós vivemos na nação brasileira ela estigou muito a, a, a trazer esta mensagem que eu quero compartilhar com você. da tá? Nesta manhã, abra sua Bíblia por gentileza Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13 Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13 A partir do versículo de número 1, assim nos diz a palavra do Senhor Toda pessoa esteja sujeita a autoridades superiores Pois não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. Ora, os governadores, as autoridades, não devem ser temidos por aqueles que praticam coisas boas, mas pelaqueles que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem. E terás louvor dela. Porque ela está a serviço de Deus. Para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme. Pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Deus. Agente da ira para castigar o que pratica o mal. Portanto é necessário que estejais sujeito à autoridade não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão, também pagais tributo. Pois a autoridade estão são ministros de Deus, sempre dedicadas a este serviço. Portanto, dai a cada um o que deveis a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nesta manhã, Tua palavra, ela seja uma semente, que encontre um coração adubado, preparado, uma terra disposta a produzir. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, Toda tentativa do inferno de roubar esta palavra, de distorcer esta palavra, e eu declaro que neste lugar existem corações preparados para recebê-la em nome de Jesus. Enca sua mão por gentileza, diga assim: o meu coração é esta terra fértil, e eu declaro que a palavra do Senhor, que é uma semente, ao cair no meu coração, encontrará. Um lugar para produzir segundo o propósito do Senhor Amém, assim é Queridos, vivemos hoje uma crise de entendimento do que é autoridade Esse texto vai falar sobre um tipo de autoridade Na verdade, a autoridade a que se refere, esse texto não é uma pessoa Mas é uma função, eu vou repetir esse texto, quando fala sobre autoridade, não está falando sobre a pessoa, mas está falando sobre a função e, consequentemente, quem está exercendo aquela função. Deixa eu lhe dar um exemplo. Nós estamos numa transição de governo. Hoje, nós temos um presidente da função, cujo nome é Michel Temer. No dia 1º de janeiro, o senhor Michel Temer deixa de ser presidente. Então, ele deixa de ter autoridade porque ele deixa a função, ele deixa o cargo. Então, o, aquilo que a Bíblia se refere é a, a função e não simplesmente a pessoa. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, é que nós devemos nos submeter à pessoa enquanto ela está debaixo do exercício daquela função. Deixa eu ser mais claro. Se você está andando numa rua... Com seu carro e de repente um guarda uniformizado, no exercício da sua função, ergue uma mão você para. Porque ele está no exercício, a farda lhe faculta a autoridade. Mas se aquele mesmo elemento que você não conhece, entrar na frente do seu carro numa rua escura, atropela que laço Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a autoridade que a Bíblia se refere, está se referindo à função. Deixe-me dar alguns exemplos de funções de autoridade na família. O pai é autoridade sobre a esposa. Os pais são autoridades sobre os filhos. A função paterna, a função marital é a autoridade. E a pessoa que está dentro desta função... Ela é autoridade por causa da função Deixa eu lhe dar mais um exemplo, da igreja O pastor que foi aceito, legitimado por uma assembleia ou por, ou por um direcionamento de Deus Enquanto ele está no exercício daquela igreja, daquela posição Ele é autoridade Imagina se não fosse assim Se o pastor da igreja que você saiu ainda tivesse autoridade sobre a sua vida Que confusão ia ser isso Entenda então que nós estamos falando desse tipo de autoridade É esta autoridade ao que a Bíblia se refere No capítulo 13 de Romanos a Autoridade intitulada é por uma função Um presidente eleito pelos nossos votos, ele é autoridade Não importa o seu nome E não importa o seu caráter e não importa os princípios pelos quais ele governa a sua própria vida. A autoridade, este tipo de autoridade, não está nas características de uma pessoa, mas está na legitimidade da função que ele exerce. E é esta, aquilo que a Bíblia fala sobre a autoridade, está definido a respeito disso. Ele está dizendo assim, toda pessoa esteja sujeita à função... De uma pessoa em autoridade E consequentemente a pessoa Enquanto ela tiver aquela autoridade E aqueles que se rebelam Contra esta função Contra a pessoa na função Ela se rebela contra Deus Nós chamamos isso De autoridade de direito Ou autoridade delegada Aonde a pessoa ela tem direito De ser autoridade Não importa qual foi o meio Pelo qual ela conseguiu esse direito Mas se é um direito Vou dar um último exemplo, que seguramente todos nós estamos envolvidos, ou a maioria de nós. Você trabalha numa empresa. Naquela empresa, o dono da empresa, o diretor da empresa, estabelece um chefe sobre a sua vida. Alguém que tenha a função de chefiar você. Por que, que ele é autoridade? Porque ele é competente? Não, não necessariamente. Porque ele é bom? Não necessariamente. Porque ele é crente? Não necessariamente. Ele é autoridade porque ele está debaixo da função que alguém lhe deu. Então, o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 13 é isso. Toda pessoa, te, te, estão entendendo até aqui? Toda pessoa esteja sujeita a este tipo de autoridade, vamos chamar de autoridade de direito. Porque esta autoridade, ela é estabelecida por Deus e não há autoridade que não venha de Deus. E aquelas que existem, foi Deus que ordenou. E tem dizendo que este tipo de autoridade, ela é ministro, está a serviço de Deus, para punir quem anda errado e para beneficiar quem anda certo. Pelo menos essa devia ser a função dela. Não este é o serviço pelo qual ele está exercendo aquele tipo de autoridade. E o texto diz assim, olha, se você não quer temer a autoridade, anda direito e terás louvor dela. E eu gosto do texto que diz assim, sabe, você não deve se submeter a esta autoridade pelo medo do castigo. Você não deve submeter a esta autoridade pelo medo do castigo. Repita comigo, mas por causa, de novo, por causa da consciência para com Deus Vou repetir, por causa da consciência para com Deus Ele está dizendo assim, você não tem que se submeter a esse tipo de gente Por causa do medo de ser punido Mas você precisa se submeter por causa da consciência para com Deus Guarde esta palavra Consciência para com Deus. Vá até a 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 8. Aliás, 1 Pedro capítulo 2. A partir do versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores. Guarde esta frase. Não somente aos bons e amáveis. Repita comigo, não somente aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque isto é agradável quando, isso é agradável a Deus. Quando alguém por causa da consciência para com Deus. Volta mesmo a palavra de Romanos. Alguém por causa da consciência para com Deus suporte tristeza, padecer injustamente. Que glória porém é esta, que se pecando se nos bofeteado, por isso suportais com paciência. Se porém, fazendo bem sois afligidos e suportais com paciência, é isto que agrada a Deus. Para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu nenhum erro, nenhum pecado. Na sua boca não se achou engano. Mas quando foi injuriado, o que é que ele fazia? Não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava aquele que julga retamente. Queridos, vamos ligar agora o texto de Paulo dos Romanos com o texto de Pedro. Ele está dizendo o seguinte. Nós que estamos numa posição de submissão, nós servos, devemos nos submeter aos nossos senhores. E ele deixa claro, ele agora então vem à figura, não somente aos bons e moderados. Por quê? Porque nós não estamos nos submetendo simplesmente à pessoa e às suas características. Nós estamos nos submetendo à função dela, que é a sua posição de autoridade. Então, a nossa submissão... Neste caso, especificamente, como autoridade delegada, como autoridade de direito, não nos dá o direito de nos rebelar. Há uma autoridade de direito. A, pos, a, a posição que a pessoa ocupa. E eu gosto quando, Pedro, ser é muito claro, nós temos que nos submeter, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. E ele acrescenta porque isso é agradável a Deus. Mas como é que nós vamos entender isso? Como é que Deus se agrada Deus submeter a uma pessoa má, corrupta, ímpia? Como é que Deus pode se agradar Deus me submeter a um tirano? E é isso que eu queria começar nessa introdução. Eu só estou introduzindo aquilo que eu quero falar. <risos> o que, que agrada a Deus? E ele vai mais forte, ele diz assim. Porque isso agrada ao Senhor, quando por causa da consciência, repita comigo, consciência. Novamente a mesma palavra de Paulo, consciência para com Deus. Nós venhamos a suportar injustiça. Calado. E ele diz assim, se porventura esta pessoa na posição de autoridade, cometer uma injustiça contra você co co é, punir você por algo que você fez errado ele vai assim, que vantagem tem nisso em outras palavras, ele vai dizer assim se você, se esta pessoa em posição de autoridade ela está te punindo por um erro que você cometeu, em outras palavras isso é colheita, você cometeu o erro que está recebendo então não adianta você dizer assim oh, eu estou sofrendo porque eu estou sendo punido por um erro que eu fiz não, você está sofrendo pelo erro que você fez a autoridade só foi juízo de Deus ele diz assim então, não reclame se a autoridade foi instrumento de Deus para punir um erro aí ele vem com a revelação ele diz assim, se portanto se você não cometeu nenhum delito se você não cometeu nenhum erro e esta autoridade vem com injustiça sobre a sua vida e você não reage isto que é agradável a Deus. <risos> é isso que é agradável a Deus. A chave para nós entendermos esse mistério do que agrada a Deus, chama-se consciência. A consciência para com Deus tem a ver com duas coisas. É saber quem Deus é. E a Bíblia diz que Deus é justo, fala Deus é justo. E saber como Deus age. Diga assim, Deus não folga com a justiça. Diga assim, consciência para com Deus. Não, repita, de consciência para com Deus. É saber quem Deus é. Justo. Como Deus age. Não folga com a justiça. Agora você vai entender tudo, ele está dizendo o seguinte. É agradável quando alguém, por causa da consciência para com Deus... Suporte e padeça a injustiça Por causa da consciência Deixa eu fazer um pequeno exercício Para fixar esse, esse conceito E aí nós entramos naquilo que eu quero pregar tá? Solta o teu braço um pouquinho Faz assim, faz um ciclo, diz assim a Autoridade Desce um ciclo, diz assim é, Sobe um ciclo, diz Deus E desce um ciclo, diz eu de novo, Deus A autoridade E eu Diga assim, toda pessoa Aponta para o meio, toda pessoa Esteja sujeita a autoridade Porque não há autoridade Que não venha de Deus De novo, toda pessoa Esteja sujeito a autoridade Porque não há autoridade Que não venha de Deus Esta autoridade Foi Deus que estabeleceu Se eu me rebelar contra a autoridade Eu me rebelo contra Deus Continua comigo Diz assim Quando esta autoridade Que Deus colocou Não importa Se é boba Diga assim, Não importa se ela é boa má, vira para o lado e diz assim, não importa. Se ela é boa má, se ela é crente ou macumbeira, se ela é íntima, ou corrupta. Quando esta autoridade me pune por algo errado, bem feito. Agora de novo, quando esta autoridade comete uma injustiça contra mim, Injustiça Eu não mereço Quando esta autoridade Vem com uma injustiça Faz um ciclo assim, quando esta autoridade Vem com injustiça Contra mim E eu Não aguento desaforo Porque não errei Vou contra ela Ela contra mim Vou contra ela Ela contra mim Deus olha do céu e diz, tonto Pedro está tentando dizer, quando esta autoridade comete uma justiça contra você e você ao invés de ir contra ela, procurando os seus direitos, entrega àquele que julga retamente. Ele diz assim, foi isso que Cristo fez. E é nessa pegada que nós temos que andar. Quando ele era injustiçado, ele, quando falavam mal, ele, antes, entregava. O que, é que Cristo tinha? Consciência de que Deus é justo. Consciência de que Deus não folga com a injustiça. E na hora dele, a jurupoca vai piar. Vamos encerrar o nosso exercício. Diga assim, toda pessoa, principalmente eu, por causa da palavra, precisa se sujeitar à autoridade independente. Celeboma, mas eu faço isso por causa da consciência com Deus. Porque Paulo diz que toda autoridade foi Deus que colocou. E quem se rebela contra esta autoridade? Se rebela contra quem colocou ela? Por isso, eu me submeto a esta autoridade. E se ela cometer uma justiça contra mim, e eu vou contra ela, preste atenção, tem três pessoas, Deus, autoridade e eu. Se a autoridade vem contra mim, eu vou contra ela, ele vem contra mim, vou contra ela quem está de fora. Acho que você não entendeu, deixa eu repetir. Deus, autoridade e eu. Se eu crio um ciclo vicioso, a autoridade vem contra mim, eu vou no meu direito contra ela. Vem contra mim, eu vou no meu direito contra ela. Quem está de fora? Então, todas as vezes que nós reagimos a uma autoridade que comete uma injustiça contra nós, nós estamos dizendo assim, Deus, não se mete. Deixa que eu resolvo. Em outras palavras, eu não confio que o Senhor é justo e eu não confio que o Senhor vai fazer justiça então é melhor eu fazer porque o Senhor não vai fazer eu descobri algo fique em pé por um minuto solta os braços diga assim, quando esta autoridade quando esta autoridade comete uma injustiça contra mim e eu vou contra ela. Eu reajo. Eu estendo a mão. Faz assim. Deus cruza os braços. Mas quando essa autoridade comete a justiça contra mim e eu cruzo os braços, Deus estende a mão. Pode tomar o seu assento. Contextualizada a minha mensagem, o que nós estamos vivendo é Deus estendeu a mão sobre a nação brasileira. Não tenho dúvida disso. Entretanto, eu quero pegar uma figura do Novo Testamento, de um homem que não, que não era do ciclo do cristianismo, nem do judaísmo. Mas esse homem nos deixa um legado... De alguém Que por causa de princípios Recebe o elogio de Jesus Lucas capítulo de número 7 Por isso o tema da nossa mensagem É como manter autoridade Não basta Não basta ser autoridade Tem que ter autoridade Lucas capítulo de número 7 a partir do versículo 2 Diz assim as escrituras O servo de certo centurião a quem este muito amava, estava muito doente à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe os líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo... É lícito, é justo que lhe faças isso. Por que razão? Porque ele ama a nossa nação. E ele mesmo construiu, abre um parente com seus recursos, a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. E ao chegar perto da casa, enviou-lhes o um centurião, os amigos, para lhe dizer, Senhor... Não te incomodes, pois não sou digno que entres na minha casa É por isso mesmo que não me achei digno de ir ter contigo Atente aos versículos seguintes Dizem, porém, uma palavra E o meu servo será curado Porque também eu sou Vou repetir Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados ao meu comando e digo a este vai e ele vai e ao outro vem ele vem e ao meu servo digo faz e ele faz isso ouvindo isto Jesus maravilhou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia disse digo vos que nem ainda em Israel achei Fé semelhante a esta. Quando voltaram para casos que foram enviados, acharam curados o seu servo. Vamos entender o contexto. Quem era este centurião? Uma autoridade de direito. <risos> Repita comigo, de direito. Por que, que ele era autoridade de direito? Porque o centurião ele era o representante do regime de Roma numa cidade. Semana passada eu estive em Cafarnaum, e como esse texto está muito latente em mim, eu, eu pude tentar me ver nesta cena ali na cidade de Cafarnaum, na, naquilo que sobrou da cidade de Cafarnaum, nas ruínas de Cafarnaum, que hoje no lugar que está não é um lugar tão grande assim. Eu tentei me imaginar vivendo esta cena ali em Cafarnaum. Cavanaum era um domínio romano Era uma cidade judaica Era uma cidade dos judeus Entretanto, estava sobre o governo de Roma E o representante maior de um governo militar sempre é o militar Embora tivesse ali um governador Na verdade, a grande voz era sempre o centurião Quem era o centurião? Um comandante que comandava seis soldados Por isso ele era centurião, ele tinha um grupamento de seis soldados Que cuidava daquela cidade E ele se reportava diretamente a César Então, esse centurião, ele era uma autoridade legitimada Ele era uma autoridade de direito Por que, que ele era autoridade? Ele era autoridade porque foi lhe dado este encargo A sua posição lhe dava a autoridade Agora eu quero falar sobre, não mais o fato de ser autoridade por estar numa função, mas eu quero falar sobre características de autoridade por causa de princípios. Características de pessoas que não só são autoridade, mas que têm autoridade. Porque tem pessoas que são autoridade, mas não têm autoridade. São pessoas que estão no cargo de autoridade, mas elas não têm autoridade, porque elas não correspondem com as suas atitudes à autoridade que lhe foi confiada. Nós vemos isso na nossa nação. Pessoas que estavam é, empoderadas de autoridade, mas não tinham autoridade por causa dos princípios pelos quais eles governaram a sua vida. Isso não é diferente na família. Não são poucas as experiências que nós temos... Quando nós encontramos alguém que vai ao nosso gabinete e diz assim, pastor, meu pai é um bêbado. Por que, que eu tenho que me submeter a ele? A minha resposta sempre é curta, grossa e objetiva. Para que você não viva a maldição de cão. Porque não era bêbado. E cão achou que porque ele tinha bebido, podia falar o que queria do pai bêbado. E por causa disso foi lançada uma maldição sobre ele e... Toda geração, a partir daí, nunca pôde ter nada. Você não submete ao seu pai porque ele é bom, porque ele é moderado, mas porque ele está empoderado de uma função. Você não submete ao seu marido porque ele é bom, mas porque ele está empoderado de uma função. Não tenho tempo para ministrar sobre isso. Estou gravando um seminário para o pastor Luciano, para esse curso, a respeito de autoridade. São 16 aulas. São 16 aulas sobre esse assunto. Existe uma diferença entre submissão e obediência, mas não posso entrar nisso agora. é um bom livro? Leia o livro do Atmane, Autoridade Espiritual, você vai entender bastante desse assunto. Entretanto, ali tem um homem que tinha o poder da autoridade do seu cargo. Então, ele era autoridade de direito. Mas ele não só era uma autoridade de direito, mas ele também era uma autoridade de fato. E o que dava a ele, o que dava a ele a credencial de alguém que tinha autoridade, apesar de ser autoridade, eram as características pelas quais ele pautava a sua vida. Nesse texto fala sobre quatro características. Eu quero tomar isso como exemplo para todos nós. Nós só vamos manter a nossa autoridade. Se segundo esse texto, não somente por causa das características, nós tivermos quatro Características que este homem Que até onde se sabe Não teve um encontro com Jesus direto Até onde se sabe Não praticava a fé judaica Não vivia os princípios do Torá Entretanto Ele não só se contentava Em ser autoridade Mas ele conquistou a sua autoridade Através do seu comportamento Dos princípios que norteavam a sua vida eu quero dizer isso Para pais, para pastores Para empresários para chefes de, de, de sessão Para policiais Para qualquer pessoa que tem autoridade Não se prevaleça do seu cargo Conquiste pelo seu comportamento O seu cargo lhe dá o direito de ser As suas atitudes Lhe dá a credencial para ser Porque tem muita gente que está em autoridade Mas não tem autoridade Esse homem para mim, é um exemplo de alguém que era autoridade de direito, mas se tornou, além disso, uma autoridade de fato. Quatro características. Primeira característica de alguém que tem autoridade. É aquele que ama. Repita comigo, amor. Levanta um dedo e diz assim, amor. De novo, amor. Por duas vezes no texto, a palavra diz... Que havia um certo centurião que tinha um servo a quem este muito amava. Presta atenção, não está falando do filho, não está falando da esposa, não está falando de um parente, não está falando do seu superior, está falando de um servo. A Bíblia diz, havia este homem, ele tinha um servo a quem ele muito amava. Quem ama, não olha a patente. Quem ama... Não olha o grau de parentesco Quem ama e quem tem o dom do amor Ama a todos A Bíblia diz que esse homem tinha um servo a quem esse muito amava E ele amava tanto aquele servo Entenda, ele era a grande autoridade da cidade Que ele se deu A pedir um favor para os líderes religiosos. Em outras palavras, ele ficou devendo um favor para os líderes religiosos. Para abençoar um servo. Isso é amor. Ele se comprometeu por causa de um servo. Eu gosto do tema disso. Um servo é ele muito amava. Mas logo à frente o texto diz. Que quando esses homens foram até Jesus e disseram assim, Senhor... Vai até a casa do centurião porque ele é digno? Não está no texto, mas usando a minha imaginação santificada. O que é, que é a minha imaginação santificada? Aquilo que não está escrito, mas eu posso pensar que poderia ter sido assim sem ser heresia. Então, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino que quando aqueles homens chegaram até Jesus, era disseram assim, Jesus, vai até a casa do centurião porque ele é digno. Na minha imaginação, santificados, Jesus diz assim: me deu uma razão. Não está escrito isso, ok? Aí diz assim: sabe por quê? Porque ele ama a nossa nação. Ele estava dizendo assim: Senhor, ele é digno que vá lá, ele é digno de ser atendido, porque ele ama, ele ama o servo, ele ama a nossa nação. Esse homem tinha o dom de amar. Agora, vamos entender o que é amor. O apóstolo do amor, o apóstolo João, ele vai falar sobre isso. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo, ama nada. Ama nada. Porque é muito fácil amar a Deus a quem você não vê. E não consegue amar o próximo a quem você vê. O que, que João está tentando nos dizer? Tem gente que basta não estar perto dele, ele te ama. Tem gente que ama somente quem não te incomoda. Um outro texto na Bíblia que diz assim, meus amados, não ameis de língua. <risos> Sabe, tem gente que tem uma facilidade louco, diz assim, eu te amo. Principalmente a juventude, né? Começa a namorar no segundo dia, olha para olha, olha a namoradinha assim, Ai, eu te amo. Não ama nada. Ah, falação, língua O que está dizendo Que amor Ele não se expressa Somente através de verbalização Embora seja uma boa maneira de, de dizer a pessoa Mas o amor principalmente É através de atitudes Repita comigo, amor Tem a ver Com atitude Vai até Isaías capítulo 1 Você vai entender Deus manda Isaías trazer um juízo e diz assim, eu estou cansado das suas ofertas, em outras palavras, eles estavam trazendo oferta. Eu estou cansado do seu culto, em outras palavras eles estavam trazendo culto. Eu estou cansado das vossas celebrações, em outras palavras eles estavam celebrando. Aí Deus explica, sabe por quê? Porque quem pediu isso para vocês? Vocês me amam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Não adianta você amar com palavras. Se você não tem atitudes Amor É bom que seja verbalizado Mas é ideal que seja praticado E se existe para mim Uma palavra que define amor É a palavra dar Não sei quantos são da minha época Eu fiz 60 anos esse ano Já 11 de setembro eu fiz 60 anos e Na minha época tinha uma coleçãozinha Que dizia assim, é", Né? Quem lembra disso aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, tem muita gente aqui da minha fase. Se eu tivesse que fazer uma figurinha daquela ele diz assim, amar é dar. Fala comigo, amar é dar. Jesus diz, ninguém tem maior amor do que este. Ouça. Jesus está logrando lá em cima o nível do amor Ninguém tem Maior amor do que este Do que aquele que Dá A vida pelos seus amigos João capítulo 3 Versículo 16 Deus amou o mundo De tal maneira que Deu Diga me Amar é dar Quando quando não se descobriu uma palavra para falar sobre o amor de Deus, definiram como de tal maneira. Jesus querendo falar sobre a maior dimensão de amor, ele falou, é aquele que dá. Sendo assim, o amor, ele é expresso pela doação, por dar-se. Segunda crônica, capítulo, primeira crônica, capítulo número 29. Davi está juntando dinheiro para construir o templo do Senhor. Primeira Crônicas 29. No versículo 3, Davi diz assim, porque eu amo a casa de meu Deus. Presta atenção. Ele diz assim, qual a razão? Eu vou dizer para vocês, porque eu amo a casa de meu Deus. Ele está dizendo assim, tudo que eu vou falar tem a ver com amor. Ele diz assim, porque eu amo a casa de meu Deus. Do meu tesouro pessoal. Eu dou para a casa de meu Deus. Não existe amor verdadeiro. Sem envolvimento. De doação. De compartilhar o que você tem. Mas no versículo 2 ele diz assim. Porque eu amo a casa do meu Deus. Com a minha força. E força tem a ver com esforço. Tem a ver com tempo. Ele está dizendo assim. Eu amo tanto a Deus que eu me esforço, eu dou meu tempo, eu dou minha dedicação. Não existe amor sem dedicação, sem tempo. Dinheiro você perde e você ganha. Tempo não. E ele termina no versículo 10 dizendo assim: Porque eu amo a casa de meu Deus, nas minhas orações, eu tenho apresentado diante de Deus. Repita comigo: o amor, o amor tem um tripé. Diga assim: um. Quem ama, dá dinheiro Quem ama, dá tempo Quem ama, dá oração Diga assim, o amor verdadeiro é aquele que dá oração, tempo e dinheiro Bem rapidinho, vou dar um exemplo aqui Vamos pegar a Lissa, pegar a Lissa aqui minha amiguinha tá? Lissa encontra a paixão da vida dela. Mas ele é milionário. Milionário. Decide bancar o canso, Orvalho. Não, ouça. Agora eu vou, eu vou ser Lisa. Vamos chamar ele de Tom Cruz. Não Tom Cruz credo. Tom Cruz. Ele chega para você e fala assim, Lícia, eu te amo. Eu te amo, Lícia. Eu quero casar com você. Não precisa nem pegar, nem deixar você pegar aquela espingarda que ele fez com aquela moça da tá? Sabe? sabe, assim, né? <risos> Sabe, ó, oh, Lissa, eu te amo. Sabe, você quer casar comigo? Aí, ai, ai, claro, claro, claro. Só tem o seguinte, eu nunca vou dar um centavo para você. Eu te amo, mas eu nunca vou depositar um real não vou comprar uma roupa íntima, não vou te dar um sapato, você não vai fazer com uma unha. Mas eu te amo. Você casa comigo? Você casa com ele? Claro que não. Por quê? Porque quem diz que ama, ouça, preste atenção, quem diz que ama e não dá dinheiro, explora. Eu vou repetir. Quem diz que ama e não coloca dinheiro no amor, explora. A outra pessoa. Cenário número 2 diz. Rapaz assim, disse, eu te amo. Tá aqui, ó. Meu cartão de crédito, América Express Platinum. Pode comprar o que você quiser, vai para Paris. Compra quanta bolsa, Louis Vuitton você quiser. Eu te amo, pode gastar. Mas, mas. Eu não vou ficar um minuto do teu lado. Eu não vou te dar carinho, eu não quero a sua companhia. Eu estou te dando dinheiro. Eu te amo. Ele te ama? Não. Porque quem ama, dá dinheiro, mas não dá tempo, compra. Se você ama e não coloca dinheiro no relacionamento, você explora. Se você ama, coloca dinheiro, mas não dá a sua presença, o seu coração... Você está comprando aquele amor. Terceiro cenário para a gente ir adiante. Lissão, eu te amo, cartão de crédito, vou virar um chiclete perto de você. Mas tem um detalhe. Nada de Deus, nada de oração, nada de igreja. Não nessa casa, nada de igreja. Eu te amo, todo o dinheiro que eu precisar. Vou ficar do teu lado todo o tempo. Mas eu não quero que Deus entre no nosso relacionamento. Ele te ama? Queridos, ouçam, não existe amor se não, se não houver, não existe amor genuíno se não houver tempo, dinheiro e oração. Eu fico surpreso, Hernani, como é que algumas pessoas são capazes de chegar para o pastor da igreja, pastor, eu te amo. Como eu amo essa igreja, pastor. Como eu amo essa igreja. Ai, essa igreja mudou a minha vida, pastor, mudou a minha vida. Mas não bota um real no ministério. não consegue ser parte logo você explora esse ministério se você diz ah tá aqui meu dízimo mas não me chama para fazer nada não vou cuidar de célula não vou ajudar uma, não vou ajudar a arrumar uma cadeira eu não vou dar tempo eu não vou dar nada tá aqui meu dinheiro tá aqui meu dinheiro Quem dá dinheiro, mas não quer se envolver com a obra do ministério, está comprando esse amor. Você quer ver, ver, ver o Bernardo Genuíno? Você quer saber se você ama a sua igreja? Quer saber se genuinamente, plenamente, o perfeito amor é quando você envolve tempo, dinheiro e oração. Por que, que aquele homem era uma autoridade de direito? Porque ele estava no cargo. Por que aquela autoridade de fato? Porque ele tinha característica de amor. Segunda característica de quem ama. Humildade. Repita a diga assim: humildade. De novo, amor e humildade. O que é humildade, querido? Humildade é aquilo que os outros falam de você e não o que você acha de você. Todo mundo falou para aquele, Jesus, ele é digno. Quando Jesus vai à casa daquele centurião, ele diz assim, Senhor, eu não me achei digno. O verdadeiro elogio é aquilo que as pessoas fazem de você, e não o que você faz de você. Eu aprendi algo sobre humildade, queridos. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos e Deus exalta os humildes. Só para você entender algo. A história conta de um soberbo. Ezequiel 28, Isaías 14, chamado Lúcifer A Bíblia diz que ele se embebedou com a sua beleza e com o seu poder E entrou no seu coração e disse Eu subirei e serei semelhante a Deus Eu descobri que o soberbo, ele só quer ser porque ele não é Ouça, todo soberbo, ele quer ser porque ele não é Eu serei semelhante a Deus a Bíblia diz que por causa disso, ele foi abatido, ele foi lançado por terra. Filipenses capítulo 2 vai falar sobre o humilde. A Bíblia diz: E Jesus, mesmo sendo Deus, não fez questão de se impor como Deus, mas humilhou-se e tomou forma de homem. Qual a diferença entre Jesus e Lúcifer? Um não era e queria ser. Deus abateu. O outro era e não quis ser. E Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome. Sabe? Deus vai levantar uma autoridade que ama e uma autoridade que é simples. Uma autoridade que é humilde. Porque os soberbos estão presos e vão cair. Diga assim, amor, humildade, fé. Terceira característica. De alguém que é autoridade de direito Mas conquista autoridade de fato Pelo seu comportamento Fé Deixa eu definir fé da seguinte maneira Bem rasamente falando Bem rasamente A fé é a capacidade sobrenatural De fazer aquilo que naturalmente eu não faria É minha definição Fé é a capacidade sobrenatural de fazer aquilo que a minha natureza não pode fazer, que o meu natural não pode fazer. Jesus disse, se você tiver fé, dize a este monte, <risos> parte daqui para lá, podia ser feito naturalmente? Não, mas pela fé, a fé é a capacidade sobrenatural de fazer aquilo que a minha natureza não me permite. É por isso que Jesus diz que aquilo que é possível, o homem faz. Mas aquilo que é impossível, só a fé em Deus faz. Tem muita gente conquistando coisas muito grandes, porque são muito fortes, não precisam de fé. Fazem segundo a sua capacidade. Mas esse homem, Jesus enalteceu a sua fé. A capacidade de entender o princípio da cura e da autoridade que estava sobre Jesus. Encerro a minha participação falando sobre a quarta característica. Diga assim, amor, humildade, fé, diga assim, submissão. Agora volta onde eu comecei. A quarta característica é a submissão. Eu descobri algo, queridos Só tem autoridade Quem é submisso O centurião manda um recado para Jesus Ele fala, Senhor Eu não me achei digno De ter contigo Aliás, não me achei digno que entres na minha casa Porém Entretanto, basta que se mande uma palavra Não precisa da minha casa, não precisa ir por as mãos Não precisa ouvir óleo, não precisa ouvir rosa ungida Não precisa nada, basta uma palavra E o meu servo será curado E ele explica Ele diz assim, Jesus, eu sei que senhor é um homem que tem autoridade para curar o meu servo E a sua autoridade não tem nada a ver com nada místico nem com nada presencial, a autoridade está dentro do Senhor para curar o meu servo. E ele fala assim, e eu vou lhe explicar, Jesus, eu também, ouça. Ele diz assim, não precisa lá, manda uma palavra, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. A palavra também significa como o Senhor. Ele está reconhecendo que a autoridade de Jesus estava condicionada à submissão de Jesus. Ele faz um paralelo. Eu também sou um homem sujeito à autoridade. E porque eu sou sujeito à autoridade, eu tenho autoridade. E a minha autoridade é, com uma palavra eu digo faz, ele faz. Vem, ele vem. O que, é que ele está dizendo? Só tem autoridade. Quem é submisso à autoridade? Ele está dizendo, assim, Jesus, eu reconheço que o senhor é submisso à autoridade do seu pai. E por que o senhor é submisso? O senhor não precisa de um óleo ungido, de um lenço ungido, de uma rosa ungida, porque essa autoridade não está em cima de uma água, em cima de um dogma, a sua autoridade está em cima de um princípio de submissão. Eu digo assim, eu sei isso na minha própria vida porque eu sou submisso a César eu falo assim meus servos faz, eles fazem vem e ele vem da mesma maneira que eu sou obedecido porque eu sou submisso eu reconheço que o senhor é submisso ao seu pai e porque você é submisso ao seu pai o senhor tem autoridade não precisa da minha casa manda uma palavra e meu servo será curado aí Jesus diz uau eu não vi fé semelhante a essa. Que Deus nos conceda profeticamente nessa cidade, nessa capital do país, homens que ostentam autoridade de direito legitimado pelo voto, mas que exerçam pelas características de caráter de vida Através do amor, através da humildade, através da fé e através da missão. Que Deus abençoe a cada um de nós e a nossa nação. Vamos ficar em pé para orar. Eu queria agora que você tivesse um tempo orando por você. Fecha os teus olhos, por gentileza. Pai querido, me apresento diante do Senhor, eu quero viver esta experiência. Se aquele homem que nem te conhecia, deixou lições tão preciosas sobre ter e ser autoridade, que nós que temos, sejamos eu abençoo cada pessoa que está nessa conferência, aqueles que nos ouvem através dessa mídia. Abençoo a nossa nação, abençoo o Brasil e declara a nossa pátria, Senhor. Queremos não só legitimar a autoridade, mas queremos ver as autoridades viverem autoridade através de princípios e de caráteres. Em nome de Jesus. Amém.